O sorgo é da mesma família do milho. A planta é milenar e surgiu na África, mas vem ganhando espaço no Brasil, especialmente no Centro-Oeste. Isso faz aumentar o interesse das empresas de sementes pelo grão. E ela tem uma grande vantagem. Hoje, para um produtor que quer fugir de um problema de cigarrinha, um problema de estresse hídrico, a cultura ela vem se destacando por esses motivos. E ele vem se consolidando no mercado externo também. Hoje a gente tem importadores de sorgo da cultura. E a gente tem um mercado interno também muito aquecido, principalmente o mercado de ração. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de sorgo do mundo. E a cultura vem ganhando espaço por aqui. É quando a janela de plantio do milho fica apertada que o sorgo se torna uma boa opção. E, além disso, o investimento para o plantio é um pouco menor, o que pode ser uma vantagem em tempo de insumos mais caros. Para um hectare, o custo da semente sai em média pela metade da do milho, mas no preço é menos valorizado, valendo de 70% a 90% do valor da saca de milho. No Brasil Central você encontra muitas áreas onde não existia o cultivo de safrinha há anos anteriores, com o advento da, da cultura da soja de ciclo mais curto, aí você acaba tendo alternativa de plantio de sorgo, de fazer a segunda safra, na verdade. As marcas vêm investindo para melhorar as características, como nessa que tem baixo potencial de reprodução de nematóides, e essa que já permite aplicar pós-emergente para o melhor controle das daninhas. Ele precisa entender que o sorgo é uma cultura, assim como a soja e o milho, precisa de investimento, então, baseado na quantidade que ele quer colher, ele precisa fazer a adubação e principalmente a dessecação antecipada, para que não aconteça competição com a soja que vem depois da cultura do sorgo. E o manejo de pragas? E o manejo de pragas, com certeza, tanto para fungos quanto para insetos. Né? Nós temos nos últimos quatro anos, o pulgão vem chamando muita atenção, mas com manejo eficiente você não tem problema nenhum, você consegue manter a cultura limpa aí para não ter redução de produtividade. Já se consegue híbridos de alta produtividade com quase 130 sacas por hectare. No país, o mais cultivado é o granífero, mas o forrageiro também tem sido opção para os criadores. É, o sorgo é, para silagem é, é um sorgo híbrido que nós trabalhamos. e Ele é utilizado em agricultores e em, em pecuaristas, no caso de alto investimento, em que procura uma rentabilidade tanto para uh, leite quanto para corte, uh, com alto potencial produtivo. O retorno econômico, o retorno financeiro que ele traz para quem trabalha com silagem é muito alto por causa da elevado nível de proteína e de, dos nutrientes que compõem a silagem desse produto. Agora os especialistas dão dicas para quem fica em dúvida entre sorgo e milho. A condição de clima, né? qual que é a data que, é, que vai ser plantada implantada essa cultura, a questão da, do manejo, do investimento que ele está disposto a fazer e também na região. Tem algumas regiões ainda no Brasil que tem uma dificuldade em comercializar o grão de sorgo. Está mudando, estão investindo, estão evoluindo. E a gente não tem transgenia no sorgo, né? Então, como é que é, se trabalha esse melhoramento para desenvolver também plantas mais bonitas, mais produtivas, menos suscetíveis a doenças, a pragas? Como que é feito esse trabalho especificamente nessa cultura? Infelizmente, biotecnologia não, mas melhoramento genético sim, que pode agregar em termos de produtividade, de sanidade né, e de rentabilidade para o agricultor.